Eu sou Senada Rosenblu, trabalho com pesquisas na área de sociologia do trabalho. Né? São temas sempre ligados à evolução do trabalho na sociedade, que uh, tem se mostrado uh, em profunda transformação nos últimos anos. Né? O trabalho vem espelhando, vem refletindo as mudanças sociais num sentido bem mais complexo, né? bem mais amplo. Estamos vivendo, na verdade, a crise de uma sociedade de tipo salarial, então a, as pesquisas elas visam acompanhar essas transformações do mundo do trabalho. É importante deixar claro que uh, o saber em si é um bem e um valor na sociedade, né? e a questão da aplicabilidade do conhecimento é bastante complexa, então nós podemos pensar que a sociologia do trabalho e a sociologia como um todo, ela tem uma relevância impor uma relevância enorme na, na, na sociedade, no sentido de nós conseguirmos pensar quais são as transformações que estamos vivendo, fazer a crítica dessas transformações e projetar que tipo de sociedade queremos para nós.